Eu separei aqui algumas mentiras que as pessoas contam na internet, tá? Sobre hábitos para você pôr em prática e ficar rico, milionário e tal. Então, eu vou falar aqui... Ah, e vocês não acreditem nessas coisas que eles contam aí na internet para ganhar like e tá? tal oh, Faça esses hábitos aqui e você vai ficar rico Não é bem assim Tem que ver também o contexto da coisa, beleza? E aí, o que, que eles falam? Um exemplo aqui, vamos começar com Acordar cedo, gente Aquela famosa frase Se acordar cedo, deixasse milionário todo padeiro era rico é, claro, o importante é você ser produtivo no momento que você está acordado. Tem muitas pessoas que é produtiva, muito mais produtiva na, hora, na parte da tarde, né? na, na parte da, da, da noite. Tem gente que pô, vende curso online e só grava à noite, né? só faz as coisas à noite. Então, assim, é claro que acordar cedo, pô, você vai ver o dia inteiro, completo, é legal e tal, mas faça isso e ficará rico, pô, cara, isso não existe, tá? Não acredito nisso, beleza? Você tem que ser produtivo. Qual é o problema de acordar? 9 horas da manhã, vai pra reunião 11... É, fecha o contrato ali, milionário, e volta pro seu escritório, vai para outro lugar e tal, vai, vai pra sua casa resolver um problema e tal. Claro que isso não serve pra todo mundo. Tem pessoas que precisam acordar cedo, tem compromisso cedo. Ok. Agora, acorde cedo, faça isso né, e você vai ficar rico e tal. Cara, isso não existe, beleza? Não acredita nisso. Mas isso também não é pra você falar assim, ah, não, pô, eu vou acordar às 11 horas da manhã e não sei o quê, eu vou fazer nada, lá para as 3, 4 horas da tarde eu começo. Não é assim, você tem que ter uma programação de produtividade, tá? Você tem que ter ali a sua rotina, assim, de trabalho. É, lembrando que a disciplina, né, a constância que vai te levar ao sucesso, independente da área que você esteja, beleza? Então, outra coisa que eu anotei aqui, saber sobre finanças. Gente, vamos lá. Você precisa, para ficar rico, milionário, é saber somar, dividir, multiplicar e subtrair. Tá? Claro que é muito bom você saber sobre finanças, dependendo da sua área, vai te ajudar muito. Mas olha só, eu tive um tio que era caminhoneiro e ele trabalhava para os outros, ele de tanto trabalhar ali, comprou o próprio caminhão. Depois ele comprou outro caminhão, depois uma carreta, outra carreta, outra carreta, comprou uma padaria Comprou duas padarias, a terceira que é a padaria, antes né, disso tudo acontecer, na metade do caminho ele já estava milionário E ele não sabia nem ler, entendeu? Claro que ele fazia ali conta de pão Ah Ed, mas eu não quero demorar 15 anos aí para ficar rico Cara, cada um tem seu tempo você pode achar que vai entrar no negócio e vai ganhar dinheiro dia pra noite e você fica 15 anos pra ganhar dinheiro, entendeu? Pra ganhar dinheiro nesse negócio. Então, assim, é óbvio, eu tô falando aqui, saber sobre finanças é muito bom, vai te ajudar não só pra você ficar milionário, vai te ajudar na vida, entendeu? É, só que, ah, você precisa saber de finanças. Cara, mito, mentira, isso é mentira, beleza? Não estou fazendo apologia aqui, você acorda tarde para você não estudar sobre finanças. Não é isso, tá? Entenda. Outra coisa que eu notei aqui: não assista TV. Pô, cara, brincadeira. É a TV, né, se você for como tudo na vida, se for dosado pô, vou ver um filme aqui com a família e tal, não tem problema nenhum, o problema é você não trabalhar e ficar assistindo TV deixar de ver uma coisa produtiva um vídeo sobre o seu trabalho sobre o seu ramo, como você alavancar e ficar vendo, pô o é, é, um seriado ficar vendo uma novela, ficar vendo programa de fofoca e tal então assim, é, é, o Instagram né? o Facebook, ali o TikTok tal. ele pode ser muito pior do que a TV entendeu então a, a questão é não é o, o, você tem que deixar de ver uma coisa a TV não é isso é você deixar de usar o, o seu tempo para coisas que não importam para né, o teu sucesso para tua carreira que não vai te fazer ficar rico milionário é isso outra coisa aqui é leia diariamente gente vamos lá se ler diariamente te deixasse rico, deixasse alguém rico todo professor era rico pô porque o professor lê bastante, estuda, tal, tal, tal não é, claro, você tem que ler sim mas colocar em prática tá então leia assim mas coloque em prática diariamente o que você lê então existe esse mito aí ó leia diariamente tal tal você vai ser culto isso é ótimo isso é maravilhoso né numa reunião num meio social você vai estar tá ali é, falando sobre coisas que você aprendeu nos livros e tal, tal tal tal mas leia sobre o seu trabalho sobre o seu ramo sobre os seus negócios né? e ponha em prática sempre até tá tendo uma obra aqui em cima aqui Sério, na hora do vídeo Cara, eu vou continuar e a gente bota uma musiquinha aqui de fundo Pra ver é, é, se vai sair depois de qualquer coisa Se não sair esse barulho aqui, eu gravo de novo, tá? É, poupar dinheiro até do cafezinho Gente, isso pra algumas pessoas é, é bem óbvio que isso não existe Mas tem pessoas que ainda acreditam nisso, tá? Gente, você não tem que poupar dinheiro do cafezinho Você tem que ganhar mais Entendeu? Claro. Pô, tô fazendo muita dívida e tal. E, claro, você quer que reduzir suas dívidas. Mas é, é, é sempre pensando em ganhar mais. A questão não é... Poupe ou lazer, ah, eu vou poupar até, a pipoca aqui, ó. Eu vou, vou, não vou comprar pipoca porque eu vou comprar só o arroz e feijão. Cara, a pipoca é uma coisa que você vai aqui num lazer, eu, eu vendo um, um filme com os seus filhos, com a sua esposa e tal, tal, é uma coisa, é diferente, aí tem gente que poupa tudo, fica maluco, né? Um exemplo da pipoca aqui, bem, bem, um exemplo bem isolado, mas gente, poupar o cafezinho, qual o problema de você ir tomar um cafezinho, de vez em quando, claro, que nem aquele café de 20, 30 reais, Aí que pô, entendeu? Mas tomar um cafezinho, parar na rua é o momento de tá, tá, tá brabo. Se batu na cabeça, então um cafezinho pode ser um momento de desestressar. Beleza, poupar o cafezinho, isso aí não existe. Você tem que pensar sempre em formas de você ganhar mais. Uma renda extra é uma coisa que você possa ganhar mais. Pô, agora para de bater, só quando eu falo para de bater. Começar a investir só quando tiver dinheiro. Cara, isso não existe. Se você ganha um salário mínimo, poupe uma parte do seu dinheiro. Pelo menos 10%, eu sei que é difícil, muito difícil, mas poupe, cara. Isso é muito importante. Poupe dinheiro para investir, não poupe dinheiro para ficar ali guardado. Invista. Como se você estivesse pagando ali um plano de saúde, os remédios dos seus filhos, os, os seus remédios. É muito importante isso para a sua saúde financeira. Poupe dinheiro para investir, beleza? E se você não sabe como investir aí aquele negócio, leia e vá para a ação. Entendeu? Leia e faça... É, é, o que você leu ali certificou é, é, nos estudos, então leia e vista, beleza? Ter que sair do emprego gente, deixa eu falar uma coisa para vocês é, é claro que isso não é uma regra na verdade tudo que eu tô falando aqui existem exceções e tem que analisar ali o contexto mas eu conheço várias pessoas que são muito bem sucedidas, que são ricas sim, podem ser multimilionárias e tal, tal, tal, mas levam uma vida muito boa. Você consegue, claro, ter um bom emprego né? e investir. Você pode investir em imóveis, você pode investir né? em, em, em ações com segurança. Né? É, você pode, tem várias outras formas, você pode, pô, você tem um trabalho e tal, é, mas também você toca uma franquia, uma micro franquia de um outro negócio. Então, é, é possível sim, dependendo do seu emprego, conciliar com um outro negócio, beleza? Então, as pessoas ficam muito naquela, não, eu tenho que sair do meu emprego, eu tenho que sair do meu emprego, eu tenho que sair do meu emprego, vou ter que investir, tenho que abrir um negócio, e fica nessa coisa louca, angustiada, e aí fica infeliz no emprego, porque acha que tem que abrir um negócio pra começar a ganhar dinheiro e tal, tal, tal, gente, é uma evolução. É, se você tem um emprego, tem um emprego legal, ah, mas às vezes é chato, mas vai ser chato às vezes até sendo tendo seu próprio negócio, tá? Então, é, você tem ali seu emprego tal, Junta um dinheiro para investir, invista em algo. Se você sentir mesmo que tem que sair do seu emprego, saia. Mas não, não faça disso uma regra, não, tem que sair do meu emprego para empreender, para fazer alguma coisa. Isso não serve para todo mundo. Tem muitas pessoas que saem do emprego e, e mergulham né, abrindo a empresa e tal, beleza. E depois quebram a cara e voltam para outro emprego, às vezes até pior. Então, cuidado, não estou fazendo, mais uma vez, apologia aqui para as pessoas continuarem nos empregos e tal. Não é isso, tá? Entenda o contexto. Então, saiba realmente... voltar a bater aqui na minha cabeça. Voltar, saiba realmente distinguir, pô, esse emprego é um emprego bom e eu consigo tocar tal negócio. Eu, eu vou ter tempo, sim, de tocar um negócio. É, às vezes é um negócio que não precisa de muito meu tempo. É, investir em coisas que não é, precisam muito do meu tempo, como a, ter um curso na internet, ter um canal no YouTube, como ter uma mentoria. Você não precisa disso, não precisa sair do emprego para ter isso. Claro que depois, ganhando muito dinheiro, você fala, cara, eu vou fazer só isso, eu não preciso mais do meu trabalho. Né? Então vamos lá para a próxima coisa aqui. É, é, basta ser ousado, destemido, arriscar. Cara, não é isso. Né? É, a ousadia sem um projeto, sem, é, é, sem ter um plano, é burrice. É burrice, não, sou ousado, eu vou arriscar e tal, tal, tal. Cara, você não tem um projeto, você... A ah, ousadia... Ah, mas fulano foi ousado, eu vi a história dele no YouTube, no, não sei aonde, na internet, e deu certo. Ele? Então é um caso isolado. Quantas e quantas pessoas são ousadas sem ter um projeto e quebram a cara? Então tenha um projeto bem estruturado, tenha um plano antes de sair metendo a cara, mergulhando de cabeça em qualquer projeto aí. Daqui a pouco vai ter que voltar catando os caquinhos e, e frustrado, tá bom? É, outra mentira é que, cara, essa mentira aí tem muitos amigos meus, inclusive na internet, que contam isso. Isso aqui é bem polêmico, tá? Que você tem que ter várias rendas diferentes para ficar rico. Cara, isso é mentira, caô, mito. A verdade é que muitos ricos, eles passam a ter várias rendas, beleza? Então assim, cara, você não tá rico, você não tá milionário. Ah não, mas eu quero ter isso aqui, eu tô tocando esse projeto, esse projeto, esse projeto. Qual tá dando certo? Nenhum. Qual tá te dando centenas de milhares ou milhões no seu bolso? ou dezenas de milhares, tipo, não há é por nenhum. Cara, tu tá tocando vários negócios? Foca em um negócio, ganha dinheiro com aquilo, e quando já estiver ganhando bastante dinheiro, aí sim, tem a outra renda, eu tô investindo em outro negócio. Ah, tem outra coisa aqui que, pô, que eu já analisei, já estudei, eu tô olhando já há algum tempo, cara, vou investir nesse negócio. Então, depois que você Ganha um certo dinheiro que você fala assim, cara. Isso aqui, pô, tá legal. Eu vou começar agora a investir em outras coisas. Aí sim, pô, tem várias rendas e isso vai te ajudar. É, mas você tem uma renda que te dá ali 80%. Do, do, do teu ganho, a outro, não, isso aqui me dá mais 5%, não dá mais 3%, dá mais... aí você completa os 100%, entendeu? Então, isso aí é uma pegadinha que eles falam, muitos amigos meus, inclusive, falam isso na internet, e eu falo, cara, não é bem por aí, tá? Então, fica ligado nisso. Saiba o valor do seu tempo, gente. O pessoal, ai, ah, que, ó, aqui, ó, eu ganho tanto por mês, papá, eu dividido aqui, ó, minha hora é X minha hora de trabalho é X e tal. Cara, você vai te deixar bitolado. Não é sabendo o, o, o horário, né o valor do seu tempo, o preço do seu tempo. Ah, eu, eu, eu, minha hora de trabalho vale tanto. Cara, o que você vai ganhar com isso? É só se frustrar, que você vai saber o horário e não consegue escalar isso. Ah, isso vai te ajudar pô em quê? Só se você for vender hora. E vendendo hora, dificilmente você vai ficar rico. Entendeu? Ah, mas é pra valorizar o seu tempo. Porque no tempo que eu tô gastando aqui, batendo perna, andando e tal, tal, tal, eu poderia estar tá produzindo. Cara, beleza. Isso aí você não precisa nem ver o valor do seu tempo, o custo do seu tempo pra fazer isso. É só você falar, cara, tem que estar tá trabalhando, não é pra estar tá aqui no shopping vendo vitrine. Não é pra estar tá aqui, porra, no, no, no WhatsApp de bobeira, é, né, falando com a, com coisas aqui, com a. Com a com uma pessoa que eu, que eu posso ligar em dois minutos e resolver, ou eu posso falar mais tarde quando chegar em casa. Então, assim, é, é, saiba o valor do seu tempo e tal, isso vai ajudar a ficar rico. Não vai! Não vai. O que vai ajudar a ficar rico é você ter metas. É você saber para onde você quer ir. Entendeu? Você focar nessas metas. Como você vai alcançar essas metas? Como você vai fazer para né, ticar lá o objetivo? E diversas outras coisas, mas isso é pra outro vídeo. Eu tô falando das mentiras aqui. E a última mentira que eu anotei... Pô, faça exercício regularmente é, e man se mantenha hidratado e tal, tal, tal. Gente, pô, quanta gente obesa. Tá rico, milionário aí. Isso eu peguei aqui de todas, todas as coisas que eu vou lendo na internet, tá? E eu falo, caraca, que isso, cara? Ah, beleza, você vai ser produtivo Vai ser produtivo Agora, ser rico é diferente Ser rico é você ser uma pessoa de negócios fazer tem reuniões e fala assim Cara, eu tenho um projeto aqui E eu tenho pessoas para apresentar esse projeto Se eu vender esse projeto para tantas pessoas Eu vou botar X no meu bolso E você pode fazer isso por... por... 3 horas do seu dia todos os dias. Claro que, se você usar 12 horas do seu dia, vai aumentar a sua é, probabilidade de ficar rico mais rápido. Entendeu? Mas. É isso, sabe? Ah, não é, pô, acordar cedo, não é deixar de ver televisão, não é, pô, fazer exercício físico tal, tal, tal, Todas essas coisas aqui que eu falei, inclusive agora aqui, acordar cedo, deixar de ver televisão, é, é, ler também diariamente, fazer exercícios, sabe o valor do seu tempo? Isso todas as pessoas falam pra ganhar tempo aí de vídeo, pra fazer uma matéria, né, um livro, um site e tal, e ficar, deixar você, retenção ali, ter a sua retenção ali. Cara, seja produtivo, isso vai te deixar rico, beleza? Seja produtivo, invista o dinheiro que você estiver ganhando, pô, tem dívida pra caramba, dívida com altos juros, irmão, paga isso aí, negocia isso aí, para acabar com isso rápido. A dívida com menos juros. Deixa, vai deixando. Porque isso pode ser, às vezes, é uma dívida. Ah, eu ganho mil reais, eu tenho 200 reais de dívidas. Mas, pô, 50 reais desses 200 tem juros, são juros de cartão, tal, tal. Cara, paga esses 50. Esses 150, cara, controla. Entendeu? Controla, vai pagando. Ah, mas aí, pô, desses 200 são, são 10 parcelas, 2 mil reais, eu vou passar um mês apertado, vou pagar aqui. Faz sentido pra você passar apertado e quitar aquilo ali? Então faz. Entendeu? Agora faz isso tudo pra você, não ó, mas pelo menos eu tenho um padrão aqui regular. Eu sei que eu não posso gastar mais. Do que isso aqui, pô, eu tenho 150 reais de dívida, isso aqui, papapá, papapá, teu imposto, isso aqui e tal Então eu vou me programar com isso aqui, quando essa dívida acabar aqui, pô, eu vou juntar com esse dinheiro que eu tenho para investir Mais esses 150 eu vou investindo aqui e tal Então gente, cara, tem inúmeras coisas para você fazer, se programar Mas eu falei aqui essas mentiras porque tô cansado de ver isso na internet Cara, é, acordar cedo eu sei porque eu durmo tarde então eu não acordo cedo sempre. Quando eu tenho reunião, lógico que eu acordo cedo. Mas, pô, eu, eu durmo de madrugada já. Eu não vou acordar sete da manhã, seis da manhã, eu não vou. Oito e meia, nove, às vezes nove e meia. Beleza, mas depois que eu acordo, eu trabalho até às oito, nove da noite. Quando eu não tô até às onze, na rua, trabalhando, entendeu? Então assim, gente, é sobre, sobre ser produtivo. Entendeu? Sobre ser produtivo enquanto você está acordado, beleza? E sobre suas metas, você saber para onde você quer ir, isso vai te deixar rico. É sobre você não gastar mais do que você ganha, isso vai te deixar rico. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo meu. E se não está inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação que está aqui embaixo. E toda vez que eu fizer uma live, ou tiver postado um vídeo transmitido uma mensagem, você vai ser um dos primeiros a saber. E eu deixei mais duas indicações aqui e espero que faça muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir na próxima mensagem, beleza? Ah, eu montei um grupo de mentoria gratuita e online e deixei o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Seja bem-vindo ao time das pessoas com credibilidade. E eu espero de verdade que essa mensagem possa fazer a diferença na sua vida, assim como faz na minha também. Até mais, Edcred.